CAPÍTULO XXVIII TORTURA AUTO-IMPOSTA As horas ou dias se passavam sem que houvesse qualquer alteração naquele martírio que eu experimentava junto ao Valdemar. Este, por sua vez, revia em círculo vicioso o momento do seu ato extremado, experimentando as dores consequentes do esfacelamento do crânio. Na divisão que se operava comigo, a minha agonia era exponenciada com o padecimento que já me pertencia, cuja causa estava ligada diretamente ao meu suicídio. A tortura extenuava me e os pedidos de socorro já não mais podiam ser feitos, porque a minha voz tinha desaparecido como um todo. Dentro daquelas trevas espessas, às vezes chegava a ouvir passos ao redor do túmulo, como se fossem seguranças que circulavam em nossa dimensão, provavelmente salvaguardando-nos de maiores complicações. As minhas conclusões a esse respeito se baseavam em ouvir em algumas oportunidades... Vozes de comando procurando afastar prováveis vampiros que buscavam se locupletar com o restante de fluido vital que aos poucos ia se esvaindo dos restos mortais do Valdemar. O odor exalado naquele ambiente diminuto e imundo causava-me tamanho asco que eu tinha a impressão que perderia os sentidos. Porém, por mais que tentasse... Estava incapacitada até para isso. No auge do meu suplício, lembrei-me do Isidoro, que havia me informado sobre o procedimento de instalação de um chip na direção do meu centro de força coronário, dizendo que eu poderia, em caso de extrema necessidade, não apenas ser localizada, mas também servir como elemento de contato com a instituição que me abrigara certa vez. — Contudo, a vergonha que me envolvia por ter, agora, plena consciência dos meus feitos, incapacitava-me a solicitar qualquer apoio daquelas pessoas que eu negligenciara a fim de atender as questões relacionadas à vingança, crendo que a justiça deveria ser feita pelas minhas próprias mãos. Com efeito, eu colhia agora o fruto dos meus desatinos, entendendo tardiamente o tempo perdido e o desastre que eu causara a mim mesma desde o momento do meu gesto tresloucado, encerrando a minha existência até posteriormente as responsabilidades pelos crimes cometidos, quando procurei dividir a minha desgraça com o Valdemar e a Laura, pessoas em quem um dia eu depositara total e imatura confiança. Quanto mais me culpava pelo que fizera, mais experimentava o aprofundamento nas ligações mentais com o Valdemar adentrando as suas recordações de desvarios e de comprometimento no campo da sexualidade. Sem entender como aquele diminuto aparato implantado em mim poderia realmente funcionar, comecei a clamar por misericórdia porque não suportava mais a tortura autoimposta. Perdi a noção do tempo que mentalmente eu rogava a intercessão de Deus na figura do Isidoro e também da doutora Roberta. Até que, em certo instante, invadiu-me uma sensação levemente anestésica e pude ouvir uma voz ao longe, dizendo... — Nós os localizamos. Eles se encontram exatamente aqui, neste túmulo. Não registrei mais coisa alguma após sentir um leve toque no tórax, dando-me a nítida impressão de que uma energia poderosíssima me invadia o corpo, minimizando as minhas dores e fazendo com que eu adormecesse profundamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.